Que música você curte mesmo? É, é, eu gosto disso. É muito adulto. Me deu na previsão que hoje eu vou fazer chover o whisky pro after na minha goma do beat Ela sente enquanto fuma hashish, Respeitado em qualquer canto da cidade. Ah, faz tempo que eu não dou boa noite. só de volta hoje. Eu noite tem um contato bom. Que tempera o som. Que é som Isso gera grande Eu sei que gira esse mundo. É um mas, mas não fecho com vacilão. E o que voltava na minha conta? Tá tudo na minha mão. Vejo meu futuro com prosperidade. No final de tudo, nós espaço de nada. nós toda a capacidade. É pode, falta grana, não pode faltar postura O que cai na conta, nós gasta com alta costura Quanto mais se sobe, mais a queda fica dura Enquanto ela sobe, rebola, onde cê sabe, né? Feliz porque sempre fica em cima de mim Não tem aposta com a firma porque em qualquer uma nós faz virar green Todo de nota guardado e mocado no bolso esquerdo da jean Algum deles querendo meu fim, mas você sabe não é fácil assim ah, é Visão que hoje eu vou fazer chover Com whisky, pro after na minha goma duas beat, ela sente enquanto fuma a Gigi, respeitado em qualquer canto da cidade. Não sou de pagar simpatia, só paga minhas contas em dia o Que eu quero é que preto e dourado combine o pescoço Pesado é sinal de progresso Nós cresceu fundamentado, sem brecha pro errado eu certo pelo certo, meu bonde de paz a vontade tá longe, por isso é que tá perto E o um lugar de cinco dígitos só chutando por cima Bico tem que correr o triplo pra acompanhar a rotina Deus, ela anima Quer se passar pro meu nome Perguntar onde ela Eu sou a assina. praga mais brava da cação Ando de Jono pra te chegar. Chama de malvada, você paga rajada Não tem adversário no meu patamar Falta muito ainda pra alcançar Tá correndo risco e quer se arriscar Tá faltando pouco pra eu te caçar Chama os amigo e manda buscar Eu não quero saber Se, se você não gosta eu mando bem E é em mim que eles apostam quando tem mais, mais uma pergunta se eu quero, mas é claro que eu quero. Temo forte Na previsão que hoje eu vou fazer chover com o whisky pro after na minha goma duas beat Ela sente enquanto fuma hashish, respeitada em qualquer canto. Da ação na previsão que hoje eu vou fazer chover é O uísque é. pro after na minha goma Duas beat, Ela sentem enquanto fuma Rachixi, Respeitado em qualquer canto Da city